Olá pessoal, nós estamos aqui na cidade de Poço Fundo, aqui num bairro rural chamado Bairro do Pinhalzinho. A Lívia tá aqui, ó. Oi gente. Ali no fundo tá o Cícero, lá debaixo da árvore tá a Rosinha, ali tá o Toninho. A gente veio passear por aqui e apesar de estar sol, ainda tá frio. Tá então, um ventinho gelado que tá até ressecando a boca. Frio, tá é. Apesar de é. estar é. sol. É. é. Como é que é? Vocês, vocês abandonaram a minha cabeça. Vai dar nó na minha cabeça. Aqui tá frio apesar de estar tá sol. E aqui tá sol apesar de estar tá frio. Olha que vista. Até perder de vista. Verdade.